Back to World, também conhecido como PW, é um MMORPG de aventura e fantasia 3D, com configurações tradicionais chinesas. Os jogadores podem assumir vários papéis, dependendo da escolha da raça e da classe dentro dessa raça. Os personagens desenvolvem habilidades ao longo do tempo, com experiência e sobem de nível por meio de recompensas de missões e podem usar e atualizar armas físicas e mágicas e se unir a outros jogadores para lutar contra monstros em instâncias, chefes no mundo aberto e outros jogadores.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 por recompensa de propriedade, geralmente na forma de moedas que são usadas de volta para beneficiar a guilda e seus jogadores. Então Perfect World é fortemente baseado na mitologia chinesa e se passa no mundo mítico de Pangu e foi lançado em janeiro de 2006. Então, bom cara, fiz essa introdução aí sobre o Perfect World e você viu aí uma gameplay. Então assim, eu acredito que a maioria de vocês sabem, cara, o Perfect World foi de extremo sucesso aí tanto no mundo quanto no Brasil. Muitíssima gente jogava muitas e muitas horas desse jogo, tá ligado? E agora está com um novo servidor com diferenciais aí que eu vou mostrar para vocês agora, então vem comigo. Bom galera, estou falando do Perfect World International Coin, beleza? Como vocês estão vendo o logo na tela. O lançamento do servidor vai ser é dia 3 do 6 às 19 horas. Ou seja, galera, 3 de junho, 19 horas horário de Brasília, 7 da noite, tá bom? Então eu já tô fazendo esse vídeo para já divulgar esse projeto pra vocês, já anota na sua agenda, vou deixar as redes sociais do projeto também aí embaixo, pra você já ficar por dentro do projeto, já interagir com a galera, já saber de tudo, seguindo ele em todas as redes sociais aí, pra você não perder nada. E cara, o projeto é bem sério, vocês podem ver que tem diversas redes sociais, tem o TikTok, obviamente, vai começar a postar ainda, mas ele tem TikTok, tem também também aqui rede na Twitch, ou seja, eles pretendem fazer live aí sobre o servidor. Tem o Discord, o Discord é muito bom pra você conversar com a galera, então vai embaixo na descrição, tá o Discord deles, muito importante. Você consegue fazer cálculo com a galera, consegue interagir, consegue ver os anúncios. Também temos o Facebook aqui, tá vendo? Então tudo, mano, estão em todas as redes sociais, tá? E também temos aqui o Instagram, então, cara, todas as redes sociais vão estar tá embaixo na descrição. E o Instagram é o que eu acho mais legal aqui, a gente consegue ver alguns detalhes aqui que eu vou ler com vocês, tá? A gente tem alguns vídeos aqui de gameplay, então inclusive Inclusive eu já entrei no servidor, tá galera? Vocês vão ver meu nomezinho aí, Stick. E eu vou ler aqui algumas das coisas, aqui alguns dos detalhes aqui sobre o projeto. Ó, tá até falando lançamento 3 de junho de 2022. Então vou ler algumas coisas aqui pra vocês. Enquanto eu vou deixar no fundo, vocês veem um pouquinho da gameplay, como que tá rolando o servidor deles. Eu vou falar aqui alguns diferenciais, tá bom? Então vem comigo aqui. Então vamos lá galera, bem-vindos ao Perfect World International Coin. Um servidor que trará toda a nostalgia da época de ouro de Pangu. O PWE Coin é um servidor clássico, rate baixa contando apenas com as raças humanos, selvagens e alados, e com toda a essência nostálgica da época 2008-2009. Reviva o melhor do clássico, como Palácio do Crepúsculo, BH, Tolkien, Frost, eventos clássicos e muito mais contamos com suporte ativo e capacitado, ping brasileiro, plataformas e scripts atrativos e mecânicas que tornarão a sua experiência inesquecível. Nós, da Equipe Coin, aguardamos todos vocês. Chame seus amigos e venha fazer parte dessa história. A versão é a 1.3.6. Algumas informações gerais, tá bom? Como eu falei, a versão é 1.3.6 do Vale Primordial. Tem as raças humanos, alados e selvagens, nível máximo 105, refino máximo mais 7, pedras até nível 8, equipamentos, NPC, modo PVE, rates Experiência 2x, Drop 2x, Moeda 2x e Alma 4x E os redes de missão Experiência 2x, Alma 2x e Moedas 1x Além disso tem a Arena Guan Yu Com as disponibilidades de duelo 1 vs 1, 3 vs 3 e 6 vs 6 Sistema de passe de batalha Servidor internacional disponível em outros idiomas Kit inicial completo para um ótimo início da sua jornada Redução no limite de membros dos clãs Para uma maior variedade de competitividade De 50, 75 e 100 Local exclusivo para up de pets Equipamentos molde até o 3x São forjados utilizando apenas materiais sendo do molde, diárias e eventos valorizados, aumento na quantidade de materiais recebidos ao serem cavados, missões exclusivas com excelentes recompensas, caixa perfeita com recompensas melhoradas, mecânicas clássicas e originais para uma melhor nostalgia. Tem eventos disponíveis como Arena Guan Tigres Celestiais, Palácio dos Dragões, Cidade das Feras Sombrias, Torneios de Artes Marciais, Guerras das Nações, Derby, Corrida de Cavalos e Teatro Sangrento. E no servidor tem o Caçador de Recompensas, BH, Palácio do Crepúsculo, Cubo do Destino, Castigo e Louvor Pedra Doida Volta ao Mundo, Cidade do Gelo, Arena Guan Yu, casamento LGBT, progressão planejada e sistema de ranking. Tem também aqui informação, galera, sobre o um Marechal. Ser Marechal não é uma tarefa fácil. Exige comprometimento, esforço, dedicação, empenho e principalmente saber abrir mão de momentos pessoais para alcançar objetivos em prol do clã. E é exatamente por isso que nós do Perfect World International Coin estaremos disponibilizando cashback em todas as doações para os Marechais. O cashback é de 15% para Marechais nas doações dos membros. Isso aqui é um dos pontos principais que eu li, muito bacana né e bom galera, aqui novamente a gente vê também sobre a, a data do lançamento, reforçando aqui pra vocês, no dia 3 de junho no dia 3 do 6, às 19 horas tá então fiquem ligados, todos os canais para saber as informações. E aqui também eles falam, galera, que a missão deles é proporcionar um servidor de qualidade e que promova a diversão de todos os jogadores. Por isso eles prezam pelo cuidado, desde o atendimento até a aventura de vocês, com muita atenção e carinho em cada uma das áreas que englobam o projeto, para que todos tenham a sensação de dever cumprido. Nós da Equipe Coin queremos agradecer o apoio e a confiança que cada um de vocês tem depositado em nosso trabalho. E que esse seja o início de uma longa e maravilhosa jornada. Então, galera, basicamente esse é o projeto que eu vim divulgar para vocês no vídeo de hoje. Li tudo aqui, diz trinchei todo o projeto e espero que vocês tenham gostado. Então é isso, cara. Se você foi um jogador de Perfect World, enfim, ou ainda joga de alguma maneira, e, cara, quer estar num servidor bacana, esse que é um projeto que eu resolvi trazer aqui para vocês, tá bom? Então, muita gente gosta do Perfect World, muita gente é fã, muita gente é viciado. E aqui tá uma grande oportunidade de um servidor bacana aí que vai estar tá para lançar, para você pegar ele no início e tudo mais, fechou? Então, aproveita aí, vou deixar todas as redes sociais aí embaixo. Fica por dentro de todas as redes deles, para não perder nada do projeto, para pegar o início do projeto, conversar com a galera, fazer a amizade e entrar no início do projeto. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima!